Como é que Nossa, fica agora? agora? agora é corrupção na veia. Vou mostrar a vida dele. E aí o áudio, tipo... Ô, oh, vai lá e saca... E não é fazer, não é, tipo, saca 5 mil pra mim. Ô, oh, tem como pegar uns 50 pau aí que eu vou dar, vai ter jantar hoje aqui com a Michelle e tal. Ô, oh, o Dudu tem... Aqui! É que, assim, além disso, tem aquele lance que já tava sendo pego, que envolvia ah, certos, certas datas que batiam sobre determinados usos do cartão corporativo e certas farras da família Bolsonaro. Durante a pandemia, o cartão corporativo do Bolsonaro saiu torrando uma grana em Goiânia. Não sei se você chegou a ver esse. Sim. E aí, por coincidência, quem tava em Goiânia numa festa clandestina era o Jair Renan. Então o Jair Renan ficou com o cartão do papai e foi curtir pegar uma balada com o dinheiro. Nossa! E vai ter, o que me, ou mais do que mais me espanta, vai ter muito, bolsonaro vai falar, e daí? Tá tudo bem? Ele é o Jean Renan, ele é, ele é patriota, ele, sei lá, ele dança funk muito bem. Vocês estão reclamando o quê, mibele? Aposto que queriam esta mamatinha. Eu fico, eu fico atônito com uma coisa dessas. Não, Picada? ele tá perdendo força numa velocidade muito mais rápida do que a gente esperava. Sim. Eu acho que, assim, seis meses, a base bolsonarista assim, vai ser restritíssima assim, vai ser pouquíssimas pessoas porque é desmoralização, né? Aí já vai ter, é, a investigação em cima do que que foi, cada coisa, puta, mais a prisão, né, a, a imagem do Bolsonaro algemado, mas assim, eu acho que ele tá esticando a corda nos Estados Unidos também, imagina que humilhação, o próprio secretário de Estado falar, meu irmão, você tem que cair fora é, irmão, tipo, chegou o um momento, tipo, é, tchau it's time, senão você vai sair aqui é, é a polícia americana mesmo que vai te escoltar pelo aeroporto, mas eu eu amo o Trump, <risos> ô Trump, me busca é, não deixa fazer isso comigo, I love you lembra que ele mandou a love pro Trump? eu gostaria de comentar algumas notícias aqui pra aquecer a audiência, a gente conseguir cada vez mais like, cada vez mais pessoas assistindo trazendo notícias aqui pra vocês primeiro eu, este que vos fala vou representar a Marina Silva no Ministério da Verdade, a Advocacia Geral da União não resolveu fazer uma procuradoria em defesa da democracia? A Marina Silva foi em Davos, é Davos que fala né? Davos, é no Fórum Econômico, né, Mundial, Internacional e falou que 20 milhões, 120 milhões de pessoas passam fome no Brasil no meu país tem 120 milhões de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 por desespalhar a desinformação. Aí vamos ver se a Advocacia Geral da União vai colocar a Procuradoria pra processar ou não. Porque se não colocar pra processar, bom, vai ter uma portaria, vai ter um decreto que diz que sempre que alguém soltar uma desinformação precisa ser processado. Aí eu já vou poder ter margem pra processar ali o procurador dessa responsável por essa secretaria por prevaricação. Porque é público e notório. Eu faço uma representação, vamos começar a utilizar contra eles. Vamos utilizar, utilizar, vamos utilizar, utilizar. <risos> vamos começar a utilizar Contra eles. Essa vai ser a estratégia. Da mesma maneira. A, a lei, né, contra o humor Contra piadas Que tem muita gente espalhando fake news Falando, ah, não tem nada disso, é só injúria racial O artigo da injúria racial já existia O que não existia é Agravante, é causa de aumento De pena, você fazer Com humor, né, então você fala De procedência nacional, não pode mais fazer Piada com português, porque a lei ainda fala em Induzir preconceito, imagina, fazer piada Com português é induzir o preconceito, que português É burro, já que querem criminalizar a piada o Humorista de esquerda fez piada com o cristianismo, vamos acionar Também, vamos representar no Ministério Público Federal É assim, né, querem utilizar O poder, o Estado contra a gente Vamos utilizar dos mesmos meios para fazer O combate, porque afinal tá na lei Tá na lei, eu posso discordar da lei, eu sou um liberal Mas eu defendo o império da lei, se é lei, é lei E dura lex, de lex, a lei é dura Mas é a lei e vai aplicar para todo mundo Essa vai ser a nossa estratégia agora Pau que a ex-presidente Dilma tem um recado para nós aqui sobre o Clube MBL. Nós não vamos colocar uma vamos meta, lá. nós vamos deixar uma meta aberta. Quando a gente atingir a meta, nós dobramos a meta. Quando a gente atingir a meta nós dobramos a meta. Muito obrigado, presidenta. Que piada <risos> velha. Após dobrar a meta, a gente vê o que faz. Vamos lá. Então, pra quem tá perguntando aí, ah, por que que a live tá caixa 2 do mito? Foi descoberto que um auxiliar direto de Jair Bolsonaro utilizava o cartão corporativo, sacava o dinheiro do cartão corporativo em dinheiro pra pagar a despesa pessoal de Jair Bolsonaro. Exatamente a mesma coisa que acontecia com o Flávio Bolsonaro. É o rachadão do Bolsonaro com o cartão corporativo. Então tem aqui que o militar do exército, que atuava como ajudante de ordens do ex-presidente Foi mapeado pela polícia federal O militar pagava as contas Do, do clã, não é nem do Bolsonaro é da família inteira Em dinheiro vivo Ao mesmo tempo que tinha um caixa paralelo No planalto que incluía recurso sacado de cartão corporativo. E a Michelle Bolsonaro ainda usou uma laranja para fazer compra no shopping para ela. Assim, gente, é uma corrupção escancarada, não à toa. Não à toa, bananinha. Pague o meu dinheiro dos processos que você perdeu, meu amigo. Pague o aluguel. É questão de tempo até você ser preso. Você sabe que no esquema de rachadinha do gabinete do Flávio, os funcionários passavam pelo seu gabinete também. Que tinha desvio no seu gabinete também. Veja, é só não acredita em mim. Olha o site oficial da Câmara, o site da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, o site, o site da Câmara Municipal do Rio de Janeiro. Os assessores eram rotativos, saía do Jair, ia pro Flávio, que ia pro Carlos, que ia pro Eduardo. Queiroz amigo de infância de quem? Jair Bolsonaro. Vão pra cadeia agora e mais também receber uma denúncia de que a PGR tá com a denúncia pronta. A denúncia contra Jair Bolsonaro tá pronta por incitar os atos antidemocráticos. O ministro da, Pre da Previdência, o Carlos Lupe, que é presidente do PDT, salvo engano, aquele que dizia que não tem roubo na Previdência E que ia revogar a reforma da Previdência Isso aí foi tão radical Que até o Lula falou Mano, cala a boca Não vamos fazer nada Ô, <risos> <risos> oh, tá louco? Que é revogar a reforma não da Previdência calma Isso, eu... isso calma. calma Pô, a gente já teve a vantagem De fazer uma reforma boa pra gente Num outro governo E jogar a culpa no outro governo Numa medida impopular Uma coisa que a gente ia fazer Se a Dilma tivesse terminado o mandato Você ainda quer vir falar que não tem roubo Que você vai revogar Você não vai revogar nada, não Fica na sua aí Mas veja só Ele se indicou como membro titular Do Conselho Fiscal do Serviço Social de Comércio como representante do INSS. Ele falou, olha, eu sou ministro da Previdência, eu vou me indicar como representante do INSS para esse conselho e vai ganhar 3.500 por reunião. Imagina, o sujeito já tem um salário de seus mais de 30 mil reais e por reunião desse conselho ele vai ganhar 3.500 reais. Olha só que maravilha o governo dos pobres. É né? aumento pro Supremo, é ministro já acumulando cargo em conselho. Cada, imagina cada reunião. Imagina, você faz uma reuniãozinha lá de duas, quatro horas e você ganha Três pau e 500 reais num dia? Mas quem é que não queria um cargo desse? Que maravilha, hein? Que maravilha e ele ainda se autonomeia. É assim, como eu gosto de dizer, é um escárnio, né? É uma piada, mas eu pergunto pra você. O Lula tá lá indo fazer um governo muito ruim. E eu tô pra te dizer, tá? Joga essa bomba pra você. Eu botei no Twitter eu não vê o que você acha. Pra mim, o governo Lula começou pior que o governo Bolsonaro. Os 20 primeiros dias de governo Lula Tão piores é que a gente tá de Sim, tá tendo mais que... bateção de cabeça. Só que quando a gente vai falar do Lula, tome-lhe coisa do Bolsonaro. Quando é que o Bolsonaro e os bolsonistas vão deixar a gente fazer oposição ao Lula? Eu tô falando. Não tô sendo irônico Os caras todo dia tem uma manchete nova Cada vez pior pra eles